As periferias do mundo todo estão cada vez mais conectadas, sem passar nem mesmo pelo centro. A galera do Alimão está tweetando, tu tuita do que acontece, eu no Santa Marta estou tweetando o que está que acontecendo no Santa Marta, quis lixa aqui, eu tuito, um monte de gente me liga. A apropriação das tecnologias pelas periferias globais é uma das coisas mais interessantes e empolgantes do mundo de hoje. Eu acho que ela abre inúmeras oportunidades e também desafios. A questão é resolver velhos problemas que assolam as periferias do mundo inteiro, justamente através do uso da tecnologia. Uma das evoluções mais interessantes da tecnologia é como ela está sendo apropriada pelas periferias globais. Geralmente, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa no topo da pirâmide, nas pessoas que têm grana e usam celulares de última geração. Só que na base da pirâmide, o que está acontecendo a partir da apropriação tecnológica é ainda muito mais interessante. As músicas mais populares sendo ouvidas no mundo de hoje são músicas que circulam de periferia para periferia. Os exemplos são muitos. Se a gente for pensar em cenas como o Champeta na Colômbia, a cumbia Videira na Argentina, ou o Tecnobrega e o Funk, carioca no Brasil são típicas cenas musicais que se apropriaram da tecnologia não só para fazer a música, mas também para distribuir a música através de novos meios, sejam eles internet, lan houses e até mesmo celulares com bluetooth. Um exemplo é esse cara chamado MC Papo, em Belo Horizonte, que é um grande representante do reggaeton mineiro. Reggaeton é um estilo musical que surgiu no Caribe e chegou às periferias de Belo Horizonte com hits como Radinho de Pilha ou Piriguete. Manda o MC Papo, simplesmente usando o YouTube e praticamente sem rádio ou TV, conseguiu mais de 15 milhões de visualizações para o trabalho dele. Não dá para desprezar. Se a gente for comparar isso com muitos artistas tradicionais, o MC Papo até ganha. Eu faço gravação de CD, cópia, faço música para celular, faço é, CD com... Com música, vídeos. entra na internet, na sala de aula. Enquanto professor não tá olhando, né? eu entro na internet. Faço música pros amigos, pelo YouTube, entendeu? Santa Marta tem internet sem fio, né? Internet hi-fi. Aí, o pobre agora tem acesso, né? <risos> Quando a gente pensa em uso de celular, a gente geralmente pensa naquelas marcas mais tradicionais. Mas, na verdade, apenas 6% dos brasileiros têm acesso a um celular de última geração. Hoje, há celulares que são desenhados justamente para atender às necessidades de quem mora numa comunidade carente. Uma das características desses celulares é ter, por exemplo, acesso a quatro chips simultâneos diferentes. Para que isso? Para você poder selecionar entre diferentes operadoras, escolhendo a que está com preço melhor e aproveitando as promoções. Isso chama a atenção para um novo tipo de design. A China, por exemplo, está pensando em competir não diretamente com a Apple ou com o Android, mas sim desenhando produtos de baixíssimo custo que possam atender necessidades de quem vive, por exemplo, numa favela. Eu gosto de celular que tem a foto, esse recurso de foto, de vídeo... Estou muito ligado a essa área de foto vídeo, mas também tem internet. Tem televisão nele, brutou, poder passar música. Tem como um ver vídeo nele também. Pego de outros celulares e passo pro meu. E passo pro, do meu, passo pro computador, que já tem programa dele no computador. A realidade tecnológica das pessoas é muito diferente. Então, enquanto tem gente com videogames de última geração, grande parte das pessoas do mundo ainda estão com um Nintendinho lançado lá na década de 80. É interessante porque países como a Índia acabam ainda consumindo muito desses videogames obsoletos, não porque é chique ou porque é interessante olhar para o passado, mas por necessidade econômica mesmo. Pensando nisso, um grupo de pessoas nos Estados Unidos começou a criar novos jogos para essas plataformas. Afinal de contas, há mais de 20 anos ninguém lançava nada para aqueles velhos videogames que ainda estão em uso. Play Power Foundation makes educational games for developing countries using existing hardware. In many countries like Brazil and China and um, India, and Pakistan, Nicaragua, around the world, these consoles are still produced. But they're not under the name of Nintendo, they're under pirated consoles. So we decided if these machines exist in millions and millions in these countries, but there's no good games for them, there's no educational games, then they're just a waste. We've done workshops in Brazil and in India, and uh, we'll be going to China soon. What we're actually trying to do is make games with volunteers and then get the companies to pirate them, to get them to steal them. And then when they distribute their cheap software, we want them to put some more educational software along with it. The cartridge I use mostly uh, is the Power Pack, And this is made by a guy out in California in a RetroUSB.com. And the great thing about this is that um, it uses a compact flash card. You write your software on a computer, and put it in this cartridge. It saves all of your data and then you can play it in your older machine. Fala com um povo que é japonês, mas eles falam inglês comigo. Tem várias pessoas de todo estado, eh, São Paulo, Rio, Goiás, Santa Catarina. Pois eu consigo passar a minha realidade através de vídeos pelo YouTube para o mundo inteiro. consigo mostrar o Santa Marta para o mundo inteiro.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 do mundo todo estão cada vez mais conectadas, sem passar nem mesmo pelo centro. Antes, por exemplo, para uma música periférica fazer sucesso, ela tinha que ser de alguma forma legitimada pela televisão ou pelo rádio. Hoje nada disso é mais preciso. Um exemplo disso é essa música brasileira chamada Alô, tô num bar. Feita pela dupla Eric Matheus e regravada por um punhado de bandas no Brasil, e que acabou sendo descoberta por artistas na Colômbia, que transformaram a música numa versão de champeta, que se tornou um grande sucesso em um dos carnavais mais legais do planeta, que é o Carnaval de Barranquilha, uma cidade do Atlântico da Colômbia. Alô, em Orkut, para ficar conversando com meus amigos, é, comentar as fotos. Vemos é um os recados do Orkut. A gente tem que usar pro bem, né? Pelo menos assim, no Santa Marta, graças a Deus, ninguém usa para divulgar nada de ruim. É claro que o uso da tecnologia nas periferias não é só feito de coisas boas. Por exemplo, o uso da tecnologia pode acabar reproduzindo conflitos e formas de violência que já acontecem no mundo real. O Jeff Lane, que é um pesquisador da Universidade de Princeton, estudou muito como a tecnologia é usada nos guetos. Aqui no Harlem, em Nova York, ele notou que gangues estavam usando o Twitter e o Facebook, na verdade, para agredir umas às outras. A maioria das jovens tinha smartphones ou acesso a smartphones, então so as suas relações sociales eram um, na estrada física e depois na estrada the digital, realmente, o mesmo grupo e as mesmas coisas eram kind of going on and offline. As mesmas conversações, interações, showdowns que resultam em in face-to-face -face physical violence are often um, also online. Twitter was really big for the last couple years and now it's kind of fading in popularity and Facebook for this particular population of young people in Harlem has gotten much more popular. Twitter was pretty much a teen place, it was pretty much just young people and their identities were often somewhat concealed, there was a lot of insulation from the adult world going on with Twitter. Whereas Facebook, more often the young people were using their full names and often had parents or other adults around in their network. <music> Bullying can go on around the clock as well. So even if the school day's over or you're no longer around other young people, you can still receive messages or people can still write on your wall or your timeline. And so you can um, engage with other young people and, and be the victim of war, or or bully other people really around the clock and that's quite frightening. At the same time it does leave a record, it does leave some trace of the, of the bullying and um, that can be used for different purposes. Online conversations can also be a way around violence too. So sometimes these groups or individuals will talk trash to each other online and it's almost a substitute. Or meeting face-to-face -face and fighting on the street so um, you really have to know the young people and know the context for a lot of this kind of online um, trash talk and, and provocations and stuff because sometimes there's something totally different going on A galera do Alemão tá tuitando, tu tuita do que acontece, eu no Santa Marta tô tuitando o que que tá acontecendo no Santa Marta, Ali lixa, aqui, eu tuito, um monte de gente me liga. São então, duas mil pessoas no Orkut, Facebook já tô chegando a 400 pessoas. Eu falo com um povo que é japonês, mas eles falam inglês comigo. Tem várias pessoas de todo estado, é São Paulo, Rio. Goiás, Santa Catarina. Os americanos também. Hoje eu consigo passar a minha realidade através de vídeos pelo YouTube para o mundo inteiro. Eu consigo mostrar o Santa Marta para mundo inteiro, mostrar o meu trabalho, me comunicar com meus amigos do Japão, a galera que, que vem aqui no Santa Marta, que depois volta para suas casas nos Estados Unidos. E hoje eu consigo manter esse contato através da internet. A apropriação das tecnologias pelas periferias globais é uma das coisas mais interessantes e empolgantes do mundo de hoje. Eu acho que ela abre inúmeras oportunidades e também desafios. A questão é estabelecer as conexões certas para que o uso da tecnologia obviamente seja construtivo, mas também, além disso, enxergar que existe não só uma oportunidade de desenvolvimento de novos modelos de negócio, mas também de resolver velhos problemas que assolam as periferias do mundo inteiro justamente através do uso da tecnologia.